Foi esta reunião de ponto de situação entre o Conselho da União Europeia e a Comissão da União Africana, e o Presidente Charles Michel teve a gentileza de me convidar para participar. Foi importante para fazermos o ponto de situação como é que, apesar de toda a perturbação que a guerra introduziu ao longo deste ano nas relações entre a África e a Europa, têm avançado os projetos estratégicos que há um ano aprovámos na Cimeira UE-UA, e a necessidade de darmos agora um novo impulso na concretização destes projetos, além de mais porque a Europa, mais do que nunca, precisa de diversificar os seus fontes de energia, mas também porque precisamos de, de investir fortemente para dar ao continente que tem mais, o continente mais jovem do mundo uma esperança renovada a estas novas gerações e também concretizar os projetos de infraestruturas que estão previstos. E que tem que se concretizar, designadamente os grandes corredores estratégicos que estão em curso. Bom, a IEM tem feito um trabalho absolutamente extraordinário, sob a liderança do Dr. António eh, Vitorino, e por isso tenho vir, constatado um grande apoio a sua reeleição entre todos os, países, todos os países africanos, visto que houve um grande reforço da presença da OIM neste continente, nomeação do subdiretor-geral de nacionalidade nigeriana para a área das, das operações, o investimento financeiro feito pela OIM na região tem sido... Teve um grande, um grande crescimento, a participação de funcionários africanos na OIM tem crescido significativamente e portanto essa presença do OIM aqui neste continente tem sido muito, muito significativa. O facto das migrações é absolutamente essencial, porque nós, temos que, nós somos vizinhos e, portanto, como toda a vizinhança, convive. Uh, e essa, esse convívio tem que ser um convívio devidamente regulado uh, e não ser uma oportunidade para a criminalidade organizada e uma ameaça para a vida de todos aqueles que querem encontrar do lado lá do Mediterrâneo novas oportunidades de vida. Uh, e nós temos que encontrar aqui uma solução que seja positiva para todos, porque a Europa indiscutivelmente precisa de, re, de mais recursos humanos, uh, a África tem recursos humanos em abundância e, por outro lado, também a Europa tem que encontrar formas de, de, de ajudar a exportar postos de trabalho, a criar novos postos de trabalho no continente africano, para que não tenhamos aqui simplesmente uma perda de capacidade e de recursos humanos no continente africano, os mais qualificados em particular, e, pelo contrário, possam aqui desenvolver a sua vida e contribuir para o desenvolvimento dos seus países.